A cara do maquilho aqui. Vou contar uma história pra vocês. Era uma vez, um menino negro. Ele não tinha expectativa de vida. <risos> até que a um cara dia, do mar, a cara do ele foi pra faculdade. E todos falaram que ele não iria conseguir terminar. Então ele terminou a faculdade e morreu. Morreu. Morreu. está Ah, é perplexo. um Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Cara... Só tem que eu também? Morri. você Pode Deus Deus. te ajudar aí. Eu cara... Eu cara. chupacu que é rapidinho pra caralho, tá? Quer as vezes ele passa armadilha, arma mas ele passa é, um por outro. Cagaço dos inferno. Olhem, olhando se é retinho pra mim, velho. Caralho! Olha lá o print de tu aí. Tô só olhando a fogueira. <risos> caralho, pelo menos no jogo eu sou branco, moleque. respeita. Que isso. Hoje ninguém adira fazer o um bagulho de flecha que nós quebramos. Ô, Maqueza. <risos> é. Tudo que eu fiz é casa de passarão, né? Ai, caralho, tu fez uma lança aqui, cara? Que maneiro, velho. Caralho, a lança do Junitão. porra, de lança é essa? Daí é a coisa. Cara. Ele fica espetando no cu do chupacuca. cara. Ô, Maquês. Caralho, dá pra Oi. tacar mesmo? É, Maquês. Oi, não taca longe não, pra não perder ela. Caralho. Maquês, tu Oi. viu que eu fiz casa de passarinho? Eu vi. Porque dá pena ali, ó. Uh Aham. -huh. Dá pena. Dá pena, dá pena. Que perdi. <risos> Ninguém tem bomba não, vou tacar, hein. Vou tacar a bomba, hein. <risos> taca, taca, taca, taca, primo. primo. Sete aí, Maquês, sai daí, Maquês, sai daí, Maquês. Sete aí, porra. Ai, caralho. Ai, caralho, caiu do lado dele, viado, olha lá, morreu, caralho, caiu do lado, viado, do olha lado. isso, cara, caralho, Moleque explodiu tudo, caralho, viado, olha é, quanto tecido, Pô, o braço cara. dele, viado, <risos> moleque, tecido caralho, caralho, foi muito certo, moleque, que isso? viado, se a gente quisesse, a gente não... Não tinha dado tão certo. Vamos. Pega o sinalizador e fica atacando no chão, tá? É. faz essa porra agora. Tô fazendo isso. Tem um monte aí. Poder Tem um monte aí. tacar aqui outra. na água também, ó. Apagou. Ih, apagou. Eu também joguei na água. computador vai explodir. Pô, velho. Agora aqui a gente não achou a saída, tá ligado? <risos> aí caçamos, caçamos e não achamos saída. Caralho, deu uma porrada e quebrou metade da árvore. Que sacanagem. Porra, cadê? Eu não tenho, desce táxi sobe na corda de novo. Sobe na corda de novo. Eu te já. levantei, te levantei e caí. Não, não chegando nada cara, não Mataram não eles? Não. Morremos. Mataram eles? Eu tô vivo cara, mas não tô chegando nada. É, mano. mas o papai falou, o papai só falou chupa. Tá, ela tá pra com isso, papai, você é feio. Fala pro Juninho, fala pra com isso, Zoninho, isso é feio. Faz com isso, Juninho? Você é feio. <risos> caiu lá atrás, cara. Meu Deus, cara. Ai, cara, ele me bateu, porra. Minha <risos> é granada caiu lá atrás, cara. Mano, eu já oh, me batei, eu não consigo descer, cara. mata o nada. chupaco baby, mata o chupaco baby. Nada. Não... Mata granada. Matou. Matou. Boa, matou o chupaco baby. Eu eu tira tira. Cara, ele tá preso na corda, não tem mais granada não, não cara. Eu não consigo sair, pai, Ele tá aí na corda, viado, esperando. Eu não consigo descer. Mano, só tem dois chupaco baby agora, velho. E o cheio de perna. Cheio de perna, velho! Meu Deus! <risos> Putz, um pouco no pico. Cara. <risos> vai gritar. Caraca, isso não dá, cara. Bora, por bora primo, bora primo, favor, por Botou? Eita. Dá não, dá não, velho. Caraca, deixa, tá no Eu tô vai. descendo. Eu vou vai, descer. Tá dele, tá Eu vou ele. descer jogando bomba, piada. Ai, vai ter um pedelo, um pedelo. Tá aqui bomba. Matam. Matou não? <gosh> ah, não! que tem Ah! Oh, meu Deus! Sai daí, sai daí! Respira a corda, viado! Ai, meu Deus, ele me bateu! Caralho, explodiram ele! Ele tá ali ainda, tá vindo essa porra ainda, viado! Ai, caralho! Tô na corda, viado! Cadê ele? Ele tá tentando, ele tá me mirando aqui, cara! <inaugural> dá flechada nele, dá flechada nele, Juninho! Ele tá focado em mim! Dá flechada nele, ele tá focado em mim. Taca a lança, taca a lança, Juninho. Não tô conseguindo. Vou tacar o cuna ele. Tacar o cô, taca a porra, tu tá pegando fogo. Caralho. Morre, fraga. Tá com fogo no cu dele. Vai morrer, vai morrer. Tá com o fogo no cudê. Ah, ele tá me cercando aqui, cara. Não deixa eu flecer não, cara. Dá flechada, dá flechada, cara. Bebi pra pôr. Ai meu deus, faz que ele me pega! Morreu, Ai, morreu, morreu, morreu, morreu, Matou. morreu! Puta que pariu, oh, morreu? Oh! Caralho Juninho, na moral, vou Baby, mata Baby, mata Baby! Baby! na moral Juninho! Caralho, ele é Baby chupa viado!